Vou mostrar minha moto aqui como que ela tá Se liga só, tá com um escapamento esportivo Ó A moto tirei o filtro, filtro delete Tá? Tá com um escapamento esportivo Da Toro Performance Modelinho T1, beleza? Motinha também dá pelo, ó Mota com retrovisorzinho da F8 Retrátil Pezinho da PCX Farol de LED, seta da Twister E vou meter mais, família Seguinte, minha moto já fiz a Segunda troca de óleo minha moto tá com 2.458 km Já fiz alguns vídeos Deixa eu fechar a viseira aqui Já fiz alguns vídeos aqui no canal De top speed, tá? Minha moto tá na gasolina Ela tá com um, um pontinho de gasolina Tá até piscando agora Então a minha moto tá prontinha para fazer um top speed Vamos ver quanto que ela tá andando Já tem vídeo aqui no canal Fazendo top speed com a moto original Com a moto no álcool, com a moto a gasolina Tem vários vídeos de top speed aqui no canal, tá? Pra você que curte esse tipo de vídeo Depois você dá uma olhadinha aqui no canal E se inscreve pra você não perder os próximos vídeos Fechou? Vamos pegar a estrada aqui E a gente vai acelerar tudo daquele jeito Que eu sei que vocês gostam E deixa o likezão, fechou família? Esquece, é marcha 160 Vamos ver quanto que ela vai Pegar aqui Vamos ver se Sem filtro ela vai desenvolver mais e agora eu tô sentindo que ela já tá mais amaciada Antes eu sentia que ela tava meio amarrada Por isso às vezes ela não conseguia dar o top speed dela de 143 por hora Mas a gente vai acelerar ali E é marcha, ó A 125 já foi embora, filho. esquece E lembrando família que eu tô com o pinhão original, tá? Moto pinhão original Somente com escapamento esportivo e sem filtro É isso Esquece Ó, cortando, ó Você é maluco, tava de quarta marcha Deixa eu Fazer a curva aqui Que aí a gente acelera tudo na reta Que é mais tranquilo Não tem perigo Ó, o carro também vai virar aqui Vamos pegar a pista Família A gente vai tá É Contra o sol, tá eu vou até o retorno e volto Então agora no início do vídeo Eu vou estar... Tá... Pode bater alguma luz de reflexo do sol Mas depois que eu ponho o vídeo até o final aí Que eu vou fazer o caminho voltando Fechou? É marcha, é pau no onix, esquece Não pega nunca Retrovisorzinho aqui Pá, tem ninguém Tchau família, tchau Receba Ó, a motinha tá acelerando 120 Daí, tá indo, ó. aqui nós estamos numa reta, ó. Reta, peito aberto. 120, 121. Pra quem fala que Titano pega km por hora, aí, ó. Na reta, com o peito aberto. E vamos, vamos que vamos. Vamos ver quanto que é o top speed dessa moto aqui. Vamos ver se os escapamento esportivo vai fazer diferença ou não. Ó, subida, leve, 115. Essa moto aqui vai muito bem, família. Já, já, ali na frente tem uma descida Boa pra gente acelerar Acompanha Ó, 125 Essa é a média da moto na estrada Pra você que vai pegar a estrada É 115 na subida, 125 na, na descida leve E esculpeita aberto Se você quer dar top speed Você tem que abaixar Pra cortar o vento, ó, ó Igual eu tô fazendo agora, Voltou tô abaixando Se liga só não abaixo muito por causa da câmera Ó 40 41 42, cortou Tá vendo família? A moto tá mais forte Eu sentia ela Na aceleração na cidade Essa é a melhor configuração Pra sua moto que é original Vou fazer o retorno aqui depois a gente volta acelerando, não sai do vídeo não é o seguinte essa é a melhor configuração da 160 original é você colocar um escapamento esportivo manter o pinhão original que é o pinhão 15 e sem filtro mais que isso família, pra moto andar mais que isso só você mexendo, colocando comando é... mudando o motor da moto mesmo Não tem como Credo? Nome? Nome bololô Aqui na minha cidade não tem túnel. Tem essas pontes aí Esqueça Quer cortar? Vai Segunda vai é cortar 77 segunda marcha comenta aí quanto que sua moto pega em segunda marcha terceira ó 100 por hora de terceira marcha tua moto faz isso ou não faz o teste e depois volta pra comentar quarta marcha 121 quinta marcha vamos ver se a gente vai conseguir pegar o top speed aqui né ó 42 De quinta marcha, esquece família Tá andando muito Vamos ultrapassando todo mundo ali Ó o carro da frente tá correndo hein Ô louco, nós não conseguimos nem alcançar ele Ó, na subida Peito aberto 115, que eu falei pra vocês Deixa eu usar o retrovisor aqui Tem carro passando colado com nós a touro vem que vem, filho. Tá empurrando todo mundo. Agora a gente empurra a touro também, vai. Vai, touro. É marcha, filho. Esquece. Tá zona sai tá empurrando todo mundo. Vai. Ó, touro, mano. Você é maluco. 130 e é a touro distanciando. Aqui vai, te trazendo bem pra caramba, família. Depois, se vocês quiserem, comenta se vocês querem que eu faça um vídeo Top Speed engarupado, se vocês querem que eu faça um vídeo só o cano, ou que eu faça com outro escapamento. Beleza? Ó o Fusca Azul. Olha o Fusca Azul aqui, ó. Se liga, o Fusca Azul tá correndo, hein? Ô louco! Olha só, tô 120 fica azul daqui, tá ó Receba Buscão Top Esse meu retrovisor aqui com a trepidação da moto Ele fica mudando, ele fica vindo pra cima Tem que Depois ajustar ele e apertar é. Nossa, a polícia ali, família <risos> Acabei de ver, mano Acabei de ver Sorte que eu vi Tá eu distraído do retrovisor é, polícia civil não dá nada, mas mesmo assim, né? Não vamos... Pagar pra ver, né? Vocês tá ligado É marcha Até a polícia tá correndo, mano Olha aí Polícia tá aqui, tá ali, ó 120 aí estão É isso aí, família O vídeo de hoje foi top speed É, comenta o que vocês achou, tá? você acha que a moto tá andando bem ou não? Muitas das vezes Vocês falam aí que... Comenta que a moto do seu não tá pegando... 140 por hora Às vezes é porque a moto não tá amaciada tá? Tem, Isso vale bastante A minha moto mesmo não tava pegando antes Por causa do, do pinhão Às vezes por causa do escapamento Ou porque a moto até ela não tava tá amaciada Beleza? Então tenha calma aí Que vai dar certo Toda moto de 360 é o mesmo motor Então não tem por que uma correr mais que a outra né? A não ser a questão de uma tá amaciada E a outra Tá com o motor amarrado. Se você costuma andar em baixa velocidade, só anda dentro da cidade. É com certeza a moto que está que acostumado com estrada. Que está acostumando. Que está acostumado a acelerar bastante. Com certeza ela vai andar mais que a sua, né? Mas é isso, família. É marcha. Vamos que vamos. Receba. É nóis.